Oi! Sustentabilidade, fator limitante e capacidade de carga ou capacidade de suporte. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto muito agradecido por acompanhar o canal. Nós vamos abordar um pouco mais, aprofundar um pouco mais no tema sustentabilidade. E para entender um pouco mais sustentabilidade, a gente precisa entender o que é fator limitante e o que seja... Capacidade de suporte ou capacidade de carga para o empreendimento, qualquer coisa. Né? Pode ser uma viagem, pode ser um empreendimento, pode ser uma população, né? pode ser um evento, um show musical, qualquer coisa. Então vamos entender primeiro o que seja é, o fator limitante. Então o fator limitante na ecologia para uma população é aquele elemento que está em menor disponibilidade no ambiente e que isso reflete na dificuldade de uma população se estabelecer num um lugar ou de crescer. Explico, traduzo. Vou dar algumas ideias. De repente você está no deserto do Saara. Um fator limitante, óbvio ali, é a baixa disponibilidade de água no lugar. Se tem pouca água no lugar, significa que não tem vida? Não. Significa que a ocupação ali daquele espaço vai ser, ou tende a ser, por espécies adaptadas, menos espécies, né? indivíduos eventualmente menores e adaptados àquela condição de restrição hídrica. Ao contrário, um lugar como a Amazônia, que tem bastante água, né? a água não é um fator limitante, então tem uma diversidade muito maior. Então, na hora que a gente vai pensar em alguma coisa, por exemplo, você vai fazer uma viagem, né? você vai pegar um avião ou vai pegar um ônibus, qual o fator limitante que a gente pode pensar em termos de um ônibus ou de um avião? São vários. Um deles, espaço. Né? Então, o ônibus tem ali 40 lugares. O fator limitante para uma viagem de ônibus é a quantidade de espaço disponível, a quantidade de poltronas disponível, que te indica qual é a capacidade de suporte do ônibus ou do avião. Percebe? Está interligado. Então, quando a gente conhece os fatores limitantes de alguma atividade que a gente queira desenvolver, a gente, ao mesmo tempo, já indica a capacidade de suporte do, do espaço ou, ou daquela atividade que a gente quer fazer. Vamos dar um exemplo mais prático. Por esses dias eu estive no Vale do Paraíba para fazer um levantamento, um diagnóstico de uma área, ou de, de toda uma região, para entender algumas coisas. O Vale do Paraíba tem muitas comunidades religiosas e também tem muitos locais que estão começando, começando nos últimos 10, 15 anos, né, começando a receber muito... Movimento, raves, festas, né? então é, junto um punhado de coisas, comunidades religiosas como os Hare Krishna é, ou como comunidades católicas. E aí eu fui convidado, fui chamado a um desses locais para fazer um levantamento, um pré-diagnóstico, um diagnóstico das condições do lugar e qual a capacidade de suporte daquele local. E aí tem algumas coisas que a gente precisa levantar. Se é uma comunidade religiosa, a gente tem que considerar, por exemplo, um fator limitante. Pode ser o horário e os costumes daquele lugar. Então, cada lugar é um lugar diferente. Numa das comunidades, por exemplo, as pessoas dormem muito cedo porque levantam de madrugada para iniciar os seus afazeres cotidianos, devocionais e espirituais. Logo, alguma coisa que vai se fazer para um público maior, tem que considerar um fator limitante, que aí é o horário. Né? Tem que ter uma hora definida para parar as coisas, para diminuir o barulho e tudo mais. Possibilidade de re resolução disso. Se o pessoal vai ficar acampado, que o acampamento seja distante do local onde as pessoas estão dormindo. O que faz todo sentido. né? Outro fator limitante, que, que pode ser, a questão da água, por exemplo. Está chegando água suficiente nessa comunidade? A água que tem hoje é suficiente para atender quantas pessoas? E se chega um número maior de pessoas? Como é que a gente resolve o problema? Bem, aí tem algumas possibilidades. Numa dessas comunidades, eu fui fazer o levantamento na, na caixa d'água da comunidade. Bem, essa caixa d'água tem um volume útil ali, que pode ser reservado, de 20 mil litros. No entanto, de vez em quando, acontece de faltar água. O diagnóstico feito, a gente foi tentar entender o que é estava que acontecendo. Algumas possibilidades. A água é captada diretamente no ribeirão. Então, fiz a, a medição do volume. Um balde de 10 litros, um cronômetro celular, tá? medir a, a quantidade de água que está chegando, e deu mais ou menos menos de 10 litros eh, a cada 10 segundos, o que dá um pouco menos de um litro por segundo, que é considerado uso insignificante. Isso vai dar ao longo de um dia inteiro 86.400 litros. Essa quantidade de água pode, ser, pode parecer muito para uma pessoa só, mas aí a gente faz a comparação com o consumo para identificar quantas pessoas podem é, utilizar essa água. A gente já vai ver as contas, como é que são feitas. Mas uma outra possibilidade. Né? De repente, por que que eventualmente acaba a água na comunidade? Porque pode acontecer de chover lá nas cabeceiras, muda o local da, da captação, alguma coisa acontece, ou entra é, terra e, e compromete a, a tubulação, ou então a, acontece de, da caixa d'água até a comunidade, acontecer vazamentos, o que não é difícil de acontecer. No Brasil, é coisa de 40%, se não mais, na média, né, é o que se calcula de perda de água nas tubulações de distribuição de água das concessionárias, pois isso acontece em cidades. Se, o, se a tubulação, se o encanamento for mais antigo na região onde a gente está estudando, não é possível que os vazamentos aconteçam. Se é uma região de pecuária e o encanamento está um pouco mais próximo da superfície, não é difícil acontecer, quem mora na roça sabe disso, né? não é difícil acontecer do gado estar tá passando em cima e quebrar a mangueira, e isso tudo influencia, obviamente, na chegada de água na comunidade. Então isso tem que ser estudado e formas de resolver isso tem que ser estudadas também. Então, vamos dar uma olhadinha nas contas. Em 10 segundos, um balde de 10 litros. Em 60 segundos, 60 litros. Então, em um minuto, são 60 litros de água que chega na caixa d'água. Em uma hora, multiplica por 60, vai dar 3.600 litros em uma hora. Em 24, 24 horas, um dia inteiro, 86.400 litros. Parece muita água. Ok, agora a gente vai para outra ponta. A outra ponta diz do consumo. Qual a conta que a gente faz? A gente segue a BNT. O consumo médio de água no Brasil é coisa de 150 litros por pessoa dia. Depois eu confiro isso. A BNT, nos sistemas de, de tratamento de fluentes... Ela, diz, ela, tem, ela traz uma tabela que mostra diferentes consumos em diferentes situações. O consumo aqui que nos interessa é um consumo temporário, mas um pouco mais prolongado. Está lá na tabela da BNT. Qual é a quantidade de água que a BNT indica de esgoto? A quantidade de esgoto e a quantidade consumida de água tem uma diferença pequena porque muitas vezes você está bebendo a água, está transpirando, está fazendo comida, mas a gente vai contar que a mesma água que entra, a água que sai, só para facilitar as contas. Então a BNT diz de 50 litros por pessoa dia. Legal, 50 litros por pessoa dia. Agora a gente faz a conta de divisão. São 86.400 litros é, de água que chega lá na caixa d'água, que vem da captação. Dividido por 50 litros por pessoa a dia, isso vai dar um total de 1.728 pessoas que poderiam ser atendidas com essa quantidade de água. Então se a gente está estimando o consumo de água no, nessa comunidade, a gente tem que considerar também que parte dessa água vai virar esgoto. E isso vai variar muito do, do, do público que está chegando no lugar um público ambientalmente mais educado, que traga consigo alguns valores mais fortalecidos de sustentabilidade, a tendência de que o consumo de água seja menor, o que dá uma certa margem. Ainda assim, esses valores aí 1728 pessoas, seria o máximo que o lugar na questão de água consegue atender nesse momento. É possível aumentar o público? Sim, desde que você reduza o consumo de um lado e aumente né, a captação de água de outro. Mas a gente está falando nessa situação hipotética atual. Boa parte dessa água vai para o sistema de tratamento de efluentes. E aí a gente tem que pensar: 86 mil litros de efluente por dia é uma pequena estação de tratamento de efluentes que vai aí. Como é que a gente gerencia isso? E aí tem várias possibilidades. Uma possibilidade. Separação de águas pretas e águas cinzas. Água cinza é menos preocupante por conta de coliformes. Você pode ter um sistema de tratamento baseado em wetlands, por exemplo, né, ou banhados construídos, que, que purifica um, um, um sistema de filtro vivo seguido de wet, wetlands que purifica essas águas, que limpa essas águas, né? e de maneira isolada, sem contato direto com o lençol freático, pode ser calculado um sistema de evapotranspiração em que a água é, não chega aos corpos d'água, o efluente não chega aos corpos d'água. Então, isso com água cinza. Com água preta, pode-se pensar é, na utilização de banheiros secos, de sistemas isolados né, que impeçam... De, de qualquer maneira, esse contato, o eventual contato das fezes e urina com, com água de superfície ou água subsuperficial do lençol freático, existem um punhado de, de soluções é, que, que podem ser adotadas. E isso tudo a gente tem que considerar na hora que a gente vai fazer um levantamento desses. Uma outra questão a ser abordada lá na região, então o Vale do Paraíba está entre duas cadeias montanhosas, de um lado, a Serra do Mar, do outro lado, a Serra da Mantiqueira. Dependendo do lugar onde você está fazendo o levantamento, com pouca distância entre um lugar e outro, você pode ter um lençol freático mais, mais fundo no solo e um lençol freático mais próximo da superfície e, às vezes, e muitas vezes, lógico, muita água, né? ele chegando até a superfície. Então, na hora de você pensar num sistema de tratamento de efluentes, você tem que considerar que você não vai fazer banheiros na região mais baixa, onde o lençol freático é muito alto. Você vai priorizar fazer isso, e aí a gente já está trazendo algumas soluções. Vai priorizar fazer isso em locais mais altos. Ao mesmo tempo, como é uma região muito sensível, se você estiver muito próximo da serra, tanto da Serra do Mar quanto da Mantiqueira, são áreas de, de proteção ambiental de uso mais restrito, tem restrições é, legais a, gerindo toda aquela área. Então o cuidado tem que ser ainda maior na questão de poluição e contaminação do, do, da água superficial e subterrânea. Então na hora de planejar um sistema de saneamento, você vai fazer tudo pensando em eliminar a possibilidade do contato desses efluentes é, com a água superficial e Subsuperficial, ou seja, vai ter que pensar tudo impermeabilizando o sistema de, de tratamento, o que exclui é, de cara algumas possibilidades. Que, então, aquelas fossas negras de antigamente, esquece, né? não é mais isso. A gente tem que avançar nas coisas, temos que superar isso. Se existe na propriedade, isso tem que ser refeito quanto antes. Legal?